Queridos amigos, queridos irmãos do Canal Mais Brasil Alô Brasilzão, um beijo gostoso no coração Muita paz para todo mundo Você já se inscreveu no Canal Mais Brasil? Não se inscreveu ainda, né? Tu é lerdo <risos> Inscrevam-se no Canal Mais Brasil E ative o sininho Para que você possa ver a, a nossa programação Para que vocês possam entender o que está acontecendo no Brasil é? Uma imprensa sem fake news Canal Mais Brasil é isso Estou recebendo aqui meu amigo Chico Nogueira. Chico Nogueira, presidente da FECOM, Federação dos Cooperati das Cooperativas de Mineração e Garimpeiros do Estado do Amapá. O meu amigo Chico, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde a todos os seus seguidores aí do seu canal Mais Brasil, né? Primeiro, é um prazer enorme recebê-lo. quero te agradecer por me dar essa oportunidade de falar com Vossa Excelência. Porque nós sabemos que o seu trabalho é árduo. Muito árduo, muito e, árduo. E é difícil, né? Muito é, difícil, é difícil, mas o Amapá, nesse momento, se sente bastante honrado por estar aqui dando para você o um esclarecimento sobre mineração, em especial lá do nosso estado, lá do norte do Brasil. Norte do Brasil. Como é que está a situação dos garimpeiros lá hoje? Como em qualquer outra região do país, a nossa situação ela é bastante preocupante. Né? Nós temos necessidade de nos organizar, legalizar nossas áreas e nós temos, assim, enfrentado bastante dificuldade, somente no Estado, com relação às nossas licenças ambientais. Mas a, é gente, a, gente, né? a gente vai trabalhar, se Deus quiser, para quebrar essa barreira, superar essa barreira. Agora, eu, eu conversava há pouco, poucos instantes num outro entretenimento aqui que nós temos dentro do nosso... Canal Brasil e com o presidente da OCB e lá de Rondônia e ele dizia para gente as dificuldades que os pequenos mineradores enfrentam lá no seu estado não é diferente não é diferente na verdade nós estamos no esquecimento há mais de 500 anos né a mineração para quem não conhece é a segunda atividade do, do ser humano nós só perdemos aí para os caçadores Lá da Sibéria, né? <risos> nós, somos, nós somos trabalhadores e a nossa profissão, ela perdendo com os sibérios, ela veio 5 mil anos antes de Cristo. Meu Deus. No Brasil nós somos desbravadores, somos população tradicional, tem muita gente que não reconhece isso, mas somos sim população tradicional. Ajudamos a construir esse país, ajudamos a construir todas as vilas é, inicialmente nesse Brasil foram iniciadas por mão de, de desbravadores Desbravador. da mineração, é, é, os, os faiscadores, né, os gripeiros. Então, nós somos, é, não reconhecidamente, mas nós temos essa consciência que o Brasil iniciou pela história da mineração feita por mão de garimpeiro Maravilha! Essa, essa, essa, essa sabedoria é só do Chico. Olha que coisa fantástica. Por quê? Se é que o senhor consegue me explicar isso, o esquecimento pela imprensa e pelas autoridades. É porque, na verdade, deixa eu explicar para ver se você entende mais ou menos como eu vou te falar. É, existe hoje muito ciúme, muito ciúme mesmo, não é vaidade excessiva é, de alguns representantes que o minerador pequeno e o garimpeiro em si, ele produz e deixa na localidade que produz. Então, nós compartilhamos com a comunidade. Sim. A produção feita por garimpeiro, a produção por meio da garimpagem, é uma produção que fica aonde você exerce a sua atividade. É por isso que a gente cobra né, do poder público o reconhecimento, o respeito. É, quem conhece bem a história do Brasil vê que o Brasil, lá no início, né, lá no templo do Brasil Colônia, quando nós começamos a habitar esse país... O nosso país, ele se concentrava, a nossa nação se concentrava no litoral, nada mais que 3 milhões de quilômetros quadrados de área. Os nossos 8 milhões de quilômetros quadrados, ou muito mais hoje, deve-se muito pela força do trabalho do garimpeiro. Nós desbravamos, nós habitamos, nós produzimos riqueza naquela época, somos pagadores de impostos desde então, começamos a pagar imposto é, um quinto da nossa produção, naquela época que a gente começou a trabalhar, nós pagávamos um quinto do que produzia, inclusive o imposto hoje que é chamado CEFEM, compensação financeira, naquele período chamava-se um quinto, era o que nós pagávamos para a coroa portuguesa para poder exercer a nossa atividade. Olha, olha, olha e mesmo assim, isso. de forma irregular, nunca conseguiram dar a nós o direito de estar regular. É o que nós queremos, é o que nós sonhamos, é estar regular. Garimpeiro não quer estar na clandestinidade e nem ser tratado como bandido, como muita gente assim nos vê. Mas deixa eu falar uma coisa para o senhor, isso, isso que o senhor está falando é, é lamentável. Muito é lamentável. muito triste para um Brasil, para um país do tamanho do Brasil, a gente ouvir isso de um cidadão que conhece sobre o trabalho dos, dos mineradores. Eu gosto de chamar de mineradores, pequenos mineradores, porque são homens que vão à luta, homens da terra, homens que trabalham. E, agora, eu, o senhor está dizendo ciúmes, o, o ciúmes entre marido e mulher não é bom, já não é legal. Agora, esse, esse tipo de ciúmes, de ciúmes, isso não tem trazido, vamos dizer assim, um desprogresso, vou usar essa palavra, nem sei se existe para o nosso Brasil? Com certeza absoluta, isso é negativo demais para o país, porque se a gente for levar em conta tudo que a gente contribui para essa nação, nós produzimos 15% de toda a produção de ouro do mundo. É, a Lavra Garimpeira, ela iniciou-se é, no século XV, então no Brasil nós chegamos aqui muito antes que a própria, o próprio descobrimento do Brasil. Já no século XVI, nós começamos a produzir para a colônia portuguesa milhares e milhares de estrutura de produção de ouro, isso tudo levado daqui para fora, continua sendo usurpado o nosso bem, continua sendo levado a nossa produção, a gente não sabe para onde. O que é que a gente hoje entrou em consenso com a mineração de pequeno porte? Nós somos parceiros, nós estamos do mesmo lado. E o que a gente produz, a gente produz para ajudar o país. Exatamente. O país tem que reconhecer, tem que reconhecer esses desbravadores, esses trabalhadores. Em 1729, nós descobrimos as primeiras pedras preciosas desse país, descobrimos os tem diamantes, muitas, hein? muito, muito, muito, muito minério, muita coisa boa desse país, que hoje é produzida por mão de garimpeiro, que ainda não conseguiu uh, o grande benefício da regularização da sua atividade. Isso, isso é lamentável. É lamentável. Então, veja bem... Eu diria para o senhor que a mineração é muito mais produtiva para o país do que o próprio agronegócio? Eu diria para você que a gente a está gente no mesmo nível, sim. O agronegócio produz o alimento, mas nós produzimos a riqueza para poder adquirir o alimento. O alimento. É, nós somos parceiros. somos parceiros. Tem que estar, tem que estar É, Nós não podemos de maneira nenhuma sentir ciúme uma, uma classe da outra classe. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar de reconhecer a participação e a importância de cada segmento. O segmento produtivo do agronegócio e o segmento produtivo da mineração são dois segmentos importantes para o Brasil. Nós contribuímos com mais de 5% do PIB nacional hoje. Então, nós temos a nossa importância. E a mineração de pequeno porte tem é uma importância muito maior ainda. Por quê? Porque nós descobrimos as riquezas desse país. Você não vem falar em nenhuma grande empresa de mineração que descobriu ouro, que descobriu maganês, que descobriu Sim. tântalo. Nós desbravamos, nós descobrimos. E depois daí, aquelas pessoas que têm a prática, na verdade de às vezes até não só usurpar, mas como garantir como prioridade entrando na frente por ter uma série de benefícios. Quais são os benefícios? Ele tem um acesso político, ele tem o um acesso aos órgãos públicos e ele vai lá e faz o um requerimento e garante a prioridade daquele direito aonde já existia garimbo. Nós temos uma série de situação como Reserva Nacional do Cobre, que foi criada em 1984, Aquele decreto 89.404 de 1984 criou a renca, aquilo ali criou a renca cheia de pequenos mineradores e garimpeiros que não foram respeitados naquele momento da criação daquela reserva. Mas muito menos mal porque criaram e aquelas pessoas estão ali ainda. Se hoje a gente for ver a história, a gente vai ter que fazer é, essas pessoas receber essas garantias. As garantias da prioridade, porque elas estavam ali, tem famílias ali dentro, que estão ali há 200 anos, seus bisavós gerações, passaram com gerações. os avós, passaram com seus pais, hoje tem os filhos, já tem os netos, então essas pessoas não foram respeitadas quando da criação desse bloqueio, um bloqueio que tira a garantia de direito. Mas nós estamos resistindo não porque nós temos, assim, vaidade, é porque nós temos necessidade de ser respeitado. E a gente tem procurado fazer isso, buscar o reconhecimento desses direitos. Agora, com a criação da confederação, pelo Serquine, pelo Giliad e essas confederações que estão se unindo, o senhor acredita que isso pode ter um novo, um novo, vamos dizer, um novo começo? Com certeza absoluta. A confederação a, a, a que nós estamos trabalhando juntamente, com o doutor Bruno, doutor Serquini, para construir mais essa ferramenta, isso é uma ferramenta que nós estamos acreditando que vai resgatar da nossa comunidade garimpeira o respeito. E vai tirar essa imagem que muita gente, pelo mundo afora, atribui ao garimpeiro tradicional, a imagem de que ele é, é degradador do meio ambiente. E, às vezes, até muitas vezes, a gente tem recebido de pessoas... É, a tratativa de, de ser garimpeiro, ser bandido mesmo. né? Isso é então triste. isso é muito triste é para quem triste. só produz e só ajuda essa nação e só quer estar correto, porque nós não temos nenhum tipo de vaidade, nem vocação, nem vontade de estar irregular. Nós temos vontade, vocação e interesse de estar regular. É muito melhor, é muito mais econômico para a nação regularizar a atividade garimpeira do que custear, financiar operações para destruir, não só o sonho, mas a possibilidade real da gente sustentar a família da forma mais decente, como faz qualquer outro trabalhador de qualquer outro segmento no Brasil. Agora, uma coisa que eu vou perguntar para se o senhor, o senhor me trazer essa informação. Por que que o pequeno minerador, pequeno minerador aquele pequeno mesmo, é vive praticamente uma condição quase subhumana. É por esses motivos todos aí? Sim, porque o garimpeiro ele não tem parada certa. Por quê? Porque não tem a legalidade. Quando um garimpeiro consegue se legalizar, Aí sim chega o sonho dele se tornar um pequeno minerador. O garimpeiro se legalizando, ele vai sonhar em ser um pequeno minerador. O pequeno minerador é ser um médio minerador. Então ele melhora não, a condição de vida. Quando você está irregular, você é como se fosse um andarilho. Você está com a sua, como nós chamamos o garimpeiro na garimpagem, né? você está com a sua boroca na costa, você não sabe onde para. Porque você não tem a sua regularidade, você não tem a legalidade da sua atividade naquele espaço físico. Então por isso é que ele anda assim com mandarilho, com boroca na costa, ele não consegue fazer ali na, naquele espaço onde trabalha uma estrutura de moradia condigna, por quê? Porque ele não sabe se vai ficar ali, até quando vai ficar ali, porque quando ele está alimentando a esperança de continuar naquele espaço, chega uma operação e lhe tira. E ainda destrói tudo que você, às vezes, ainda está pagando parcelas, um equipamento, uma máquina, um, um, um motor, uma coisa, um gerador, uma coisinha que pode lhe dar uma qualidade de vida melhor, que ele é destruído por força de uma operação, que eu, eu até atribuo, criminosa. Por quê? Porque está deixando de reconhecer a nossa história, uma história construída né, há séculos, uma história construída a suores e lágrimas né, e tira das pessoas aquele sonho de continuar, de continuar tendo esperança numa melhor qualidade de vida. Eu costumo dizer para as pessoas que não conhecem mineração, que não acredita que minerador de pequeno porte, garimpeiro, pode na verdade dar para os seus filhos, a garantia de que outro trabalhador, qualquer outra profissão pode dar para os seus, qualquer outro profissional pode dar para os seus filhos, é, a, a possibilidade de uma formação, de uma qualidade de vida boa, pode sim, desde que o um, um governo faça o seu papel. Nós temos muitas garantias. Na Constituição, o artigo 21, no parágrafo 25, diz que o Estado tem a obrigação de criar as áreas e as normas para o exercício da atividade garimpeira dentro da, do nosso país. Mas isso não acontece na prática, isso só está no papel. Meu amigo Chico, eu, eu, eu fico indignado. Vocês me perdoem, ter telespectador. Eu não consigo mentir, eu não consigo desfazer daquilo que eu sinto, Chico. Eu fico indignado quando eu vejo os senhores dizerem que eles vão e destroem aquilo que eles estão tentando sobreviver trazendo ajuda para o próprio país espera um pouquinho não seria o um momento de nós pararmos um pouco gente autoridades não seria o um momento de vocês pararem e aí dizer olha tem que se fazer alguma coisa diferente para esse povo afinal de contas eles fazem parte da humanidade são seres humanos eles não são animais eles não são bandidos bandidos, me perdoe a minha colocação, mas bandidos, são esse pessoal aí que ganham milhões e milhões por mês, fraudando, fazendo com que nós brasileiros somos capachos deles, pagando os nossos impostos, e aí a gente vê um STF soltando bandidos de alta periculosidade no nosso bolso, financeiramente falando, e querendo... Retroagir, querendo prender, queimando coisas dos nossos mineradores, os pequenos mineradores que querem apenas sobrevivência e trabalharem. Desculpa, gente, eu, eu tinha que desabafar, Chico, me perdoa, mas eu tinha que desabafar porque eu não acredito, e acredito ao mesmo tempo que isso esteja acontecendo no Brasil. Eu quero que o senhor olhe para essa câmera aí, ó. E diga o que o senhor quiser e o que é, que é que o senhor quer, o que vocês precisam através dessa confederação para a legalização desse pessoal. Eu quero que a sociedade brasileira hoje entenda que a gente pode caminhar junto. Garimpeiro, minerador de pequeno porte, minerador de médio porte, minerador de grande porte. Nós vamos continuar sendo parceiros, porque nós nos fizemos parceiros desses empreendedores há muitos anos eu quero que a sociedade brasileira entenda que a gente não pode ser tratado como o traficante de drogas. Exatamente. Hoje, todo bem aprendido é, no exercício do tráfico de droga, esse bem é aprendido, esse bem é preservado em algum canto, ele não é destruído. E a nossa atividade, infelizmente, uma atividade que produz riqueza, renda, orgulho para a família que cria seus filhos, eu mesmo criei oito filhos, dos nove, eu criei nove, mas eduquei oito. Eu tenho um filho doutorando com 33 anos de idade e tenho mais sete filhos com curso superior, eu tenho menino hoje, tem vários concursos públicos aprovados na vida dele, na, né, no, no decorrer de quando teve a sua formação superior, tem vários concursos públicos, então o que eu quero pedir para as autoridades, as que nos representam na verdade, aquelas que têm compromisso com a nação, que não nos enxergue, não nos olhe como bandido. Por exemplo, como é que é, apreende um bem que é um bem utilizado no tráfico de drogas? Esse bem não pode ser destruído, ele é, ali, é, é, ele, ele é recolhido para, o, para um espaço onde ele possa e vai ficar preservado até o final de um julgamento de um mérito de uma ação. E o bem que é, é apreendido, que deveria ser recolhido para algum canto, como a lei determina, ele deveria ser feito um arresto, ser colocado em um espaço, ou seja, no espaço. É, num depósito público ou, ou, ou mesmo que privado, mas que fosse preservado e deixar a ação tramitar e lá no final do julgamento dar um destino. Então não, o, o bem no, do, hoje utilizado no exercício da lavra garimpeira é destruído no local. Isso é muito triste. Às vezes uma máquina que você deu a primeira parcela, 20, 30 mil reais, ela custa 700, 800 mil reais, eles chegam lá e botam a dinamite em cima da sua máquina e destrói. Aquele pai de família, ele não está morrendo sozinho, ele está morrendo, está levando o um filho, a esposa, o um sonho de todo mundo. Ele está acabando com a vida daquela família. Então é muito triste para nós, tá convivendo com tudo isso. A nossa esperança hoje na construção dessa ferramenta confederação, juntamente com o Dr. Bruno Serquini, Dr. Gilhard, e boa parte de nossos companheiros do Brasil, nós estamos fazendo isso porque nós não temos nenhum representante público que abraçou a nossa causa ao ponto de ter amor por nós e pelo que nós desenvolvemos para sobreviver, para nos defender. Essa ferramenta a confederação é a ferramenta que nos dá uma amplitude maior de garantias que a gente pode entrar com algum tipo de ação, que essa ação pode trazer o bloqueio definitivo dessa prática criminosa dos poderes, destruindo o nosso sonho. Então a confederação é a ferramenta que nós estamos construindo para inibir a prática criminosa dos poderes que são constituídos para nos defender e hoje nos ataca. Hoje tira da gente não só o sonho, como a liberdade de produzir de forma correta, pagando imposto, que é o que a gente quer. Como eu já disse anteriormente, é mais barato para a nação nos organizar como atividade e receber os nossos impostos, do que financiar operações criminosas para destruir o nosso sonho. É, meu querido Chico Nogueira, eu quero, sendo como representante do Canal Mais Brasil... Nós temos a matriz em Frutal, Minas Gerais, mas a filial aqui em Brasília, exatamente aqui onde o senhor está vendo, estamos acabando de organizar os nossos, os nossos estúdios, ainda estamos improvisados, mas eu quero dizer para a sua federação, para a sua federação, das as cooperativas de mineração e garimpeiros do estado do Amapá, que o nosso canal está à sua disposição. Muito obrigado, eu quero fazer um convite a todos os mineradores do Brasil. A todos os meus irmãos garimpeiros do, do, do meu amado Brasil, do meu, da minha amada nação Gente, nós precisamos nos unir Você vê hoje o agronegócio está organizado, está unido Você vê hoje todos os segmentos se juntando, se organizando e lutando para garantir os seus direitos Por que não nós mineradores estamos deixando de fazer isso? Estamos com concorrência interna? não podemos fazer isso, meu irmão, venha, venha somar com a gente, a confederação é uma casa sua, é uma ferramenta sua, ela vai trabalhar para garantir o seu direito, o que está na Constituição, no artigo 174, o que está na Constituição, no artigo 18 do parágrafo 5º, no, no inciso 18, parágrafo 5º, é, que a lei diz, não se pode de maneira nenhuma destruir, eles continuam destruindo, então nós só precisamos, só precisamos de unir forças de todos os produtores, de minério de ouro de pequeno porte desse país, todos os garimpeiros, você tem que deixar de ser garimpeiro e ser pequeno minerador, sonhar em ser grande minerador, mas você começa de baixo, o dia começa de manhã, você não pode começar a contar o número 10 contando de 9, você tem que começar a contar de 1, então venha somar, nós precisamos dessa ferramenta, mas essa ferramenta também pode fazer muito por você. Forte abraço a todos os amigos, garimpeiros, mineradores do meu Brasil. Vamos para dentro, vamos somar, vamos somar força. Vamos mostrar nossa força para o mundo. Beleza, sem palavras. Só agradecer a você do Canal Mais Brasil, aos pequenos mineradores. Esse canal vai se tornar, Canal Mais Brasil, o canal dos mineradores brasileiros. Vamos, vamos unir as forças e vamos trabalhar. Estamos aqui para isso. Nós não estamos à caça de sucesso, estamos à caça de ajudar o Brasil, de erguer este país gigante, este país rico. Um beijo no coração para todo mundo, não se esqueçam, inscrevam-se em nosso canal, ative o sininho para que nós possamos continuar, principalmente vocês, meus queridos pequenos, médios e grandes mineradores. Inscrevam-se em nosso canal e vamos juntos levantar essa bandeira para que seja legalizado o mais rápido possível. Essa determinação que nós estamos procurando. Um beijo no coração, muita paz para vocês. Fui.